Pra quem tá acompanhando a gente desde o comecinho das 11 da manhã, viu a apresentação maravilhosa que me emocionou, da bailarina londrinense, a Bia, que tá aqui do meu lado. 15 aninhos, Bia? Isso, 15. Ai, você é toda formosa, bem cara de bailarina. Desde os quantos, quantos anos você dança? Eu faço balé desde os oito anos de idade. E é tipo assim, eu não me vejo sem o balé, eu não consigo ficar sem. Você dança quantas horas por dia? Eu começo a fazer aula das duas às três e meia, e das três e meia até oito, até nove horas, eu tô no balé. Eu vivo no balé. E a responsável por isso é a Karina Rezende, professora, isso. né, Karina? Obrigada pela sua presença eu aqui também. Eu que agradeço pelo convite. Como é que é a Beatriz na sala de aula? Ela parece meio serelepe, assim. Ela, é, ela, ela tem esse jeitinho arteiro, mas ela, onde ela chega, ela traz felicidade. Ela sempre está sorrindo, né? ela, sempre, ela tem uma alegria assim, dentro dela. E, e fora isso, ela é muito determinada. Isso é uma característica muito forte nela, que ela é perseverante, determinada e ela fica fazendo até conseguir... E isso daí me chamou bastante atenção, né? Então, ela está comigo desde os 8 anos de idade. E aí, com 9, 10 anos, eu chamei a mãe dela para conversar. Eu falei assim, olha, pensa numa possibilidade de vocês levarem mais a sério, porque ela tem um grande futuro. Porque eu já vi as qualidades dela, tanto de é, disciplina, perseverança, como talento físico também, e a, tanto é que ela foi selecionada para dois festivais internacionais, né, de dança. Explica pra gente é o que isso. são esses festivais e a importância que eles têm. Uhum. É, um é o Valentina Kozlova, o VKIBC, e que ele, acontece todos os anos em Nova York. E é um festival internacional que faz seletivas mundiais. Então, aqui no Brasil, é, é, acho que aqui... No Brasil, é só em São Paulo que tem, não tem outro, outra, outro, outra forma de, dos brasileiros entrarem. Uhum. E, e nós fomos até São Paulo, fizemos essa seletiva e ela foi aprovada, né? E é o outro que é o maior festival de dança do mundo, o melhor, na verdade, festival de dança do mundo, que é o IAGP. É, e o IAGP, ele, ele acontece em Tampa. E também teve uma seletiva que só acontece uma vez também ao ano, no ano passado foi em Goiânia, porque todas essas seletivas foram no ano passado. Uhum. Tampa então, ela... tá na Flórida, né? Os dois são nos Estados Unidos. Os dois, Unidos. São... exatamente. E pra você Ibi, você tá fazendo uma vaquinha virtual, né? Isso. A gente vai mostrar aqui a chave Pix e como poder te ajudar pra você representar a Londrina, é. né? Eu fico muito honrada, assim, de poder estar tá representando Londrina, representando a minha escola da Balé Resende, Rezende, que é tipo o meu sonho. Eu amo fazer isso e eu quero muito conseguir uma bolsa de estudos ou entrar em uma companhia e continuar dançando pro resto da minha vida. Aí você vai voltar aqui no programa, quando você for bem famoso? Eu vou, não. vou vir aqui no programa te agradecer. Ah, imagina, e dançar pra gente, que é o que você faz lindamente. Claro. Gente, vamos encerrar já com a Beatriz dançando mais pra gente. O balé clássico, genuíno, de alta qualidade. Eu espero que vocês prestigiem bastante. Vamos colocar o pix dela aqui. Acho que é um, é um telefone, né, Bia? 43-9916-19645. Tá aí quem, quem puder tirar até uma foto com o celular pra poder ajudar a Bia. Qualquer quantidade. Qualquer quantidade a gente tá aceitando e ficando muito feliz. Sua mãe vai ou é a prof que vai? É a prof. É eu e a tia Karina. <risos> Gente, Karina, obrigada, viu? nosso eu tempo que tá acabando, mas eu não queria encerrar sem ter essa dança claro. maravilhosa dessa menina. Hum. E boa sorte para vocês lá nos Estados Obrigada. vai dar obrigada. tudo certo. Gente, para vocês até amanhã. Você vai ficar agora com o Taroba Notícia com Cid Ribeiro. E vocês, agorinha, com Beatriz Fernandes.